A figura a seguir, desenhada fora de escala, é a representação de uma trilha de caminhada. O início da trilha é no ponto A. Então, o início da trilha é no ponto A. Seguindo para B, depois C, D e E. E finalmente termina chegando novamente em A. Os polígonos CDE e ABE são triângulos retângulos. Tá aí. Maravilha, está tudo na figura, né? O Melhor? Agora vamos lá. O trecho. Eu botei aqui a figura de novo para a gente resolver. O trecho AB mede 3 km, o trecho BC mede 8 km. O trecho DE mede 5 km. O trecho BE mede 4 km. Uma pessoa que completar essa trilha, uma pessoa que completar essa trilha terá percorrido uma distância em quilômetros de. Aí você. Meu Deus! Meu Deus! Renato! Como é que eu vou fazer isso? Galera, de cara, você está vendo que tem uns triângulos retângulos ali? Já vai pensando. Ó. Primeiro, o problema é de geometria. Interpretei. Agora, eu tenho que saber qual parte da geometria que está dentro do meu curso é. Técnica R. Técnica R diz o quê? Diz que isso daqui é Pitágoras. Vou ter que usar Pitágoras. Por que eu vou ter que usar o Tio Pitch, o Chutágoras? Sabe por que eu vou ter que usar o Tio Pitch, o Chutágoras? Porque eu vou ter que achar esses pedaços aqui. E é tudo triângulo e retângulo. Show de bola? Galera, o que, que eu quero dizer para vocês? Se liga. Ó, deixa eu apagar isso aqui. rapidinho, rapidinho. Então, galera, seguinte. Eu já sei que eu vou ter que usar o Pitágoras. Agora eu vou começar a colocar cada um no seu lugar. Vamos lá? Ó, AB mede 3 quilômetros. Então, aqui vale 3 o trecho BC mede 8, BC mede 8, botei aqui. O trecho DE mede 5, DE mede 5, então isso aqui mede 5. E BE mede 4, então isso daqui mede 4. Botei diferente porque não faz parte da trilha. A trilha, ele deixou bem claro que a trilha é isso aqui, ó. Ele vai do A para o ponto B, para o C, para o D, para o E e volta para o A. Deixa bem claro que a trilha é isso, tá? Não confunda, esse pedacinho aqui não serve. Show de bola. Agora vamos lá. Para eu chegar, para eu chegar na minha resposta, que é o é A trilha? A trilha vai ser a soma de todos esses lados, correto? Soma de todos esses lados. A trilha vai ser a soma de todos esses lados, ó. Eu preciso achar esse lado e também preciso achar esse lado aqui. Precisa achar esses dois lados. Show de bola? Maravilha. Agora, olha só, família, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. <risos> Vamos rápido, lavou a mão? Sim, tá toda molhada aqui, amor. <risos> Vamos lá. Galera, preste atenção. Cara, eu ensino dentro do curso, eu vou falar aqui com você, não dá para comparar dentro do curso, que são várias aulas, quem é aluno aí pode falar melhor do que eu. São várias aulas fazendo teorema de pitágoras porque cai muito na Vunesp. Mas o que eu vou te ensinar aqui, tu consegue se defender, tá? Galera, ao invés de você sair jogando Pitágoras nos problemas, o que é que você vai fazer? Você vai lembrar desses dois triângulos aqui. Esses são os principais. Catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Catetos 5 e 12, hipotenusa 13. Tem até outros que eu ensino dentro do curso. Mas esses são os principais. Catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Catetos 5 e 12, hipotenusa 13. Se você não sabe o que é cateto e o que é hipotenusa, cateto... É a hipotenusa está aqui o triângulo retângulo, ó. Está aqui o triângulo retângulo. Hipotenusa é quem está de frente para o ângulo de 90. Então a hipotenusa é quem está de frente para o ângulo de 90. O resto é cateto, tá bom? O resto é cateto. Choro de bola? O resto é cateto. Choro milhão? O resto é cateto. Maravilha? O resto é cateto. Sem áudio? Não escuta, tá, não. Deixa eu ver aqui. Falaram que tá sem áudio? Está sem áudio aí, pessoal? Deixa eu ver aqui. Áudio aqui está funcionando, beleza. Show? Tá não, Alexandre, dá uma olhada aí. Tá bonito. Leonardo já botou aqui não. Show de bola? Então vamos lá, ó. Galera, vou fazer uma pergunta para vocês. Esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Você já sabe qual o resultado dele? Sim ou não? Joga aí para mim. Você já sabe qual... Com essa dica que eu te dei. Você já sabe qual o pedacinho desse aqui de amarelo? Joga aí. Sim ou não? Se não souber, não tem problema. Eu vou te ensinar, tá bom? Joga aí para mim, vai. 5, 5, perfeito. 5. Por que isso vale 5, Renato? Galera, isso daqui é um triângulo retângulo, correto? Onde um cateto vale 3 e o outro vale 4. Cara, todo triângulo retângulo onde um cateto vale 3 e o outro vale 4, qual é o resultado da hipotenusa? 5. Não tem conta. Olha o tempo que você vai levar. Está levando. Olha o tempo com o método do MPP. O método tradicional tem jogar Pitágoras e acabar a prova e tudo resolver. Agora, você precisa encontrar esse pedaço aqui agora. Só que esse pedaço ele faz parte do triângulo maior. Está vendo aí? Ó? Faz parte do triângulo maior. Cara, esse aqui vale 5, esse pedaço. Aí eu vou te perguntar, quanto vale esse pedaço aqui? Esse pedaço vale 12. Por quê? Ele é 4 mais 8, que vale quanto, galera? 12. Show de bola? Aí, repara, você tem esse triângulo aqui, onde um cateto vale 5, o outro vale 12. Quanto vale a hipotenusa? Você já sabe? Fala para mim se você já sabe quanto vale essa hipotenusa aqui, esse lado. Joga aí. Se você já sabe, joga. Eu vou ficar fazendo aqui para não sair. Show de bola? Já sabe quanto vale isso daqui? Joga aí para mim. Ó. A galera já jogou. 13. Simone já jogou. Simone jogou. 13. Exatamente. Por que 13? Todo triângulo retângulo que tem catetos 5 e 12, a sua hipotenusa é 13. Renato, isso é sempre ou só toda vez? Só toda vez, tá? 13. Maravilha, maravilha, maravilha. Show do milhão. Agora, pessoal... Eu quero saber o tamanho da trilha. O tamanho da trilha, o que, que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses lados aqui. 5, 5, 3, 8 e quem? 13. Só esses, porque a trilha é isso, tá? Ele deixou bem claro. Então, é esses 5, mais 5, mais 3, mais 8, mais 13. Maravilha. E aí, quanto dá essa parada? 5 mais 5 é 10, mais 3 é 13, mais 13 é 26, 26 mais 8 dá 34. Então, quanto dá essa bagaça? 34. E a gente nem sujou a prova. Marco, V a vitória que você nem sujou a prova. Vem cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado?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 ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de R$ 5 mil, reais, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de...